Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje a vosso pedido vou fazer um novo analisando de feeds de Instagram. Vocês gostam muito deste tipo de vídeo, dizem que aprendem muito, mesmo não sendo vocês a ser analisados. Por que não fazer mais e ajudar-vos a crescer no Instagram? Por isso, se vocês gostarem deste tipo de tema, é só continuar a assistir e espero que gostem. Okay, vamos lá começar. Eu já tenho o meu caderno pronto. Olhem para esta maravilha, Vamos ir e escrevi algumas coisas que eu quero dizer para cada um dos casos, por isso vou começar pela Cláudia. Primeira coisa, o nome. Podias pôr algo como Roxinina Drawings, Illustration. só porque o 2 não fica muito bem, parece que há outro número um. Outra coisa, o teu following é muito superior aos teus followers, por isso se conseguisses reduzir o mais possível no teu following, a não ser que queiras mesmo seguir estas 5 mil pessoas, mas duvido, não, acho que o teu filho não aguenta tantas pessoas, por isso se o teu número de, a seguir for inferior ao teu número de seguidores dá-te outro nível de estatuto e se tu mostrar que estás no topo de alguma forma já é um ponto a favor. O teu último post tenho a dizer que está perfeito eu estou a gostar muito desse lado mais digital do teu trabalho, acho que fica bastante bem eu já reparei aqui que o teu último vídeo que publicaste, também publicaste no teu YouTube por isso essa, esse truque de reutilizar vídeos é muito inteligente e, e aconselho-te a continuar a usar isso e, não sei se reparaste, mas tiveste 118 views os vídeos têm mais alcance que fotos a tua última foto tem 34 likes, embora seja, ao meu ver, na minha opinião o melhor que tu fizeste até agora, por isso se tivesse alguma forma de filmar, filmar o processo podias publicar o, o início do teu desenho, estou a começar a desenhar isto e fazias um, uma pequena preview. O segundo post seria o trabalho final e o seu post seria em vídeo a tua ilustração e acho que as pessoas iriam gostar muito de ver isso. No teu comentário tu disseste que o teu objetivo é chegar a mais pessoas, ter mais clientes, melhorar a produtividade e a frequência com que publicas, por isso se conseguires ser inteligente com o teu tempo e com a forma que, como tu geras conteúdo vais ter muito mais, como estás a ver, com só um desenho tu consegues fazer no mínimo 3 posts, por isso isso é ser produtivo eu acho que tu já viste um dos meus últimos vídeos sobre o Fiverr mas se não viste eu aconselho-te muito a ir lá porque o teu tipo de trabalho coincide muito com uma categoria que está muito em alta lá no Fiverr e foi assim que eu também ganhei algum dinheiro no Fiverr, foi a fazer ilustrações de pessoas, retratos. Por isso, se quiseres mais clientes e consequentemente gerar mais publicações porque vais ter mais conteúdo aconselho-te muito a ir ao Fiverr e se já tiveres muitos clientes tenta sempre criar várias vários posts através do que estás a fazer. Há imensas formas de tu criares conteúdo, basta só ser um bocadinho criativo. Há muitas ideias para desenvolver, posso ter certeza. Mas eu não quero que te preocupes muito com isso porque tu tens aqui um post de 22 horas atrás, dá 4 dias, dá 6 dias, Uh, 17 de janeiro, 11 de janeiro, 6 de janeiro, não está assim tão mal, e se conseguires em cada post gerar no mínimo 3, vais conseguir ocupar muitos mais dos dias no teu calendário, por isso não te preocupes muito com isso. Eu acho piada como vos digo no Instagram que quero fazer um vídeo super rápido com a analisar imensas contas, mas depois começo aqui super entusiasmada a tentar vos dar as melhores dicas e depois uh, demoro 5 minutos por cada pessoa, por isso. Eu hoje queria analisar a conta da, da Karina que é o Cachos Brancos e é um caso mesmo muito peculiar porque ela uh, refez Uh, em dezembro de 2019 a conta dela e ela já tem 600 seguidores e eu acho isso absolutamente incrível. A conta é sobre pele, cuidados de pele, cabelo, cria mais engajamento, crescer organicamente, blá blá blá. Eu acho que isso está perfeito. Numa conversa que eu tive com ela, eu disse-lhe para ela focar-se mais nos vídeos porque os vídeos dela no instagram stories eram super ricos de informação e eu não tenho cachos. O meu cabelo é o mais liso possível e eu não recebo qualquer tipo de informação boa para o meu cabelo, porque não tem nada a ver com o meu estilo mas eu quero seguir a conta da Karina porque é divertida de se ver uh, ela consegue puxar as seguidas dela, consegue mostrar parte da vida dela e faz imensos unboxings, é uma coisa que eu gosto de ver, por isso em relação a isso não há nada que ela esteja fazendo mal e eu acho que ela vai crescer imenso vocês, vocês a sério, estou-vos a dizer que ela vai crescer imenso e estou aqui Uh, prever futuro, <risos> mas uma coisa que eu lhe disse é que ela devia focar-se nos vídeos, porque os vídeos dela de são incríveis, por isso o que eu tenho visto aqui é que ela mudou um bocadinho desde que eu falei com ela, não sei se foi pela minha conversa, mas o que eu vi é que ela começou a fazer mais vídeos no Instagram e vocês conseguem ver que as últimas seis publicações dela são completamente diferentes do que ela estava a fazer, a minha previsão de que os vídeos no feed dela iriam funcionar muito muito bem estava correta, eu acho que ela devia fazer era continuar a focar-se neste tipo de feed lindíssimo, assim meio azul, adoro esta foto, adoro este tipo de estilo e aplicar isso no, no novo feed dela com mais vídeos, porque eu acho que esse tipo de feed funcionava muito bem com ela, estava bastante harmonioso e vocês estão a ver que ela tem 35 posts, tem já 600 seguidores, que é absurdo. Conseguiu ter aqui um vídeo de 1500 visualizações, mesmo só tendo 600 seguidores. E olha, acabou de publicar uma nova foto, <risos> apanhei-a. E eu juro por tudo, a Karina vai crescer muito e, e eu não sei porque ela não tem Instagram Stories hoje e está-me a deixar um bocadinho mal, porque eu estava a dizer muito bem nos Instagram Stories. Ela publica imensos por dia, imensos por dia, e é isso que faz com que ela tenha muita, muita interação dos seguidores dela, porque mesmo só tendo estes seguidores, ela tem aqui 27 comentários, 18 comentários, 28, 29, 18... Tem muitos, muitos comentários para os que tem, por isso, se ela pensa que não tem muita interação, está completamente enganada, porque ela está a conseguir fazer uma muito boa, muito boa interação com as seguidas dela. Por isso, ideias para gerar conteúdo, eu acho que devias-te focar, continuar a focar nos unboxings, continuar a focar-te nas reviews, sempre que acabas um produto fala dele, sempre que recebes um produto fala dele, isso é conteúdo. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, é que conteúdo que parece muito óbvio para vocês, pode não ser óbvio para a pessoa que vos está a seguir, toda a informação é útil, acreditem em mim, vai, vai até ao mais básico do básico, por exemplo, eu não sei nada sobre cabelo, eu só sei que se lavar o meu cabelo, o meu cabelo fica liso, fica fofo e não há muito que eu saiba sobre cabelo, sei que se uh, secar o cabelo com o um secador ele fica mais seco, mas não há grande coisa que eu saiba, eu não sei muito bem usar máscaras, que tipo de shampoo que eu devo usar, por isso toda a informação é útil, porque há sempre gente como eu que não sabe grande coisa sobre o tema que estás a falar, por isso não se limitem Deixem que o vosso seguidor vos guie também. Perguntem, façam perguntas, o que é que vocês querem ver hoje? Que tipo de dúvidas é que vocês têm? Nada é mau conteúdo, acreditem a mim. Jamila Tavares. Ela disse aqui que o meu objetivo é alcançar mais seguidores, saber dicas para melhorar nas fotos e saber se está a combinar, ou seja, se tem um feed harmonioso. Uh, o feed está perfeito. Não há grande coisa a dizer. Tu tens um feed com tons uh, quentes que eu adoro ver adoro mesmo muito ver, e acho que o teu feed não há grande coisa para melhorar, muito sinceramente, tens várias poses, tens vários tipos de ambientes, uma coisa que eu acho que devias fazer para melhorar é publicar mais, porque toda a gente quer ver mais conteúdo, o teu conteúdo é muito muito bom, tu já tens 825 seguidores, de 455 a seguir, por isso, tu já tens uma conta de influencer, há pessoas a seguir-te pelo teu conteúdo, por isso é continuar, uh, o tipo de fotos que tu fazes é incrível e tens 30 posts, eu quero ver mais, toda a gente quer ver mais, os teus seguidores estão ansiosos para ver mais, 3 uh, instagram stories em 24 horas é muito pouco, por isso mais, mais, mais, mais sobre ti, mais sobre a tua vida, se puderes partilhar, claro, os teus highlights tem aqui de 56 semanas atrás, este aqui das unhas está atualizado, por isso perfeito, Deixa eu ver aqui, 106 semanas atrás, por isso vai mudando os teus Instagram Stories, vai atualizando para as pessoas chegarem aqui, pessoas novas, conseguirem ver de uma forma mais atualizada quem tu és, o que é que tu fazes, o que é que tens feito, já estás no bom caminho, se quiseres crescer, consegues, só precisas de mais, mais, mais bolsos. E yes. é isso. A Caroline tem aqui um conceito muito giro, ela diz que é a sua estufa, o seu Instagram é a sua estufa e eu achei a ideia super engraçada. A Caroline diz que tem uma autoestima um bocadinho de baixo, mas vocês estão a ver que não há motivo nenhum, por amor de Deus, por isso vamos dar um bocadinho mais de forças para ela aparecer mais por aqui e acho que o tipo de feed está perfeito, eu adoro as cores, mas se vocês repararem aqui ela tem no dia 20 de dezembro, depois no dia 21 de agosto, depois no dia 17 de agosto, 8 de julho, por isso não é consistente e se não quiseres publicar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, daqui uma semana é tudo bem, mas para que continuares a interação com os teus seguidores, aconselho-te muito muito muito a publicar no Instagram Stories todos os dias é muito, muito importante porque senão as pessoas vão começar a esquecer de ti vão começar a, a deixar de seguir na próxima vez que publicares porque nem fazem ideia quem tu és por isso é muito importante numa rede social manter este nível social ser sociável com os teus seguidores o teu Instagram está muito bom o tipo, a descrição que deste está incrível, por isso partilha isso no Instagram Stories para mais pessoas virem ter contigo. A Thalida diz que o feed dela é lifestyle, gosta de mostrar a vida dela, o dia a dia e gostava de ganhar mais seguidores e manter os que ela já tem. A Thalida recentemente teve um acidente, o que é horrível. Uma coisa que é importante retirar daqui é que as pessoas começaram a interagir mais com ela porque sentiram algum tipo de emoção. Que ela está a ser incrivelmente forte para o acidente que ela teve está a gerar uma compaixão gigante com os seguidores dela e isso nota-se no crescimento de interação que ela teve nos últimos tempos. Eu não quero com isto dizer que vocês têm que ter um acidente, eu não quero isso de forma nenhuma. Isto é uma, uma dica que eu quero-vos dar, mesmo muito importante, se vocês conseguirem gerar algum tipo de emoção com os vossos seguidores, vocês têm amigos para a vida, basicamente, e o que ela está a conseguir agora, uh, infelizmente por causa do acidente, é um nível enorme de compaixão, amigos para a vida, seguidores para a vida, porque eles estão eles se sentindo muito mais próximos dela porque ela está a partilhar tudo, tudo sobre o acidente no YouTube dela mas só para vocês verem o nível de força dela, ela continua a publicar vídeos ela continua a publicar em seu web stories todos os dias, continua a publicar fotos, por isso, se ela não arranja desculpas, vocês também não podem arranjar desculpas e eu quero que vocês foquem-se no nível de força dela e, e espero que ela vos dê motivação para vocês, para vos mostrar que nada é impossível. O Leon disse que queria prestar mais fotos, mas onde moro não tem tanta opção, assim, e nem quem tire para mim. Tira sozinho. É isso que eu faço, eu só tiro fotos sozinha, mais a parte das vezes, 95% das vezes eu tiro fotos sozinha porque eu também não quero dar trabalho a ninguém. E neste momento estou a filmar sozinha, e mudei de câmera, porque a câmera, a bateria foi abaixo e está um tempo terrível, não há luz no quarto, eu estou neste momento a 1600 diesel e estou a filmar com vontade de estar no sofá a dormir, porque eu estou cheia de sono, estou super cansada mas eu preciso criar, se eu quero criar vídeos, eu vou criar vídeos, se eu quero criar fotos, e eu tiro fotos sozinha eu já vos mostrei tantas formas de vocês tirarem fotos sozinhas, é só colocar o vosso telemóvel em algum sítio acionar o temporizador, tirar uma foto, se vocês não quiserem estar sempre a ir e vir ao vosso telemóvel, vocês podem filmar um vídeo e depois recortar uh, clipes para fazer várias fotos, não há mesmo desculpa, o feed dele está perfeito. Eu não vou falar sobre isso, eu só quero que vocês percebam que vocês são a solução para tudo, mas vocês não podem ser o vosso próprio problema, vocês não podem gerar problemas a vocês mesmos, porque... Já chega, vocês não vão depender de outras pessoas para serem felizes, certo? Por isso, a Nicole disse qualidade das fotos e a Teresa disse talvez a qualidade das fotos. A Nicole, eu vou-lhe vou dar um tabef. Você, olhem para isto, olhem para este feed, vocês acham que a qualidade das fotos está mal? Estou a ficar super agressiva vocês têm tanta qualidade nas fotos, olhem para isso, qual é o problema? Está perfeito, está perfeito, o fio está perfeito, as fotos estão perfeitas, tem uma variedade enorme de poses, de, de estilos, de produtos, não há nada aqui que esteja mal que seja de má qualidade. Depois estamos aqui a Teresa a dizer o mesmo e como vocês estão a ver, a qualidade é incrível. Estas duas fotos, acho que se devia focar nisto, há muita gente que faz este tipo de molduras, que eu acho giro, ou uma ou outra, se for só isto, molduras brancas, perfeito. Mas se agora estiveres a começar este tipo de feed, acho que devias ficar neste, porque eu acho, acho muito, muito bonito. Onde é que tens aqui má qualidade? A qualidade, eu adoro, eu adoro a qualidade, por isso, não concordo, <risos> por isso, eu não concordo com a qualidade das fotos da Nicole e da Teresa, porque estão perfeitas. Há fotos minhas que têm menos qualidade que as vossas, esta foto foi tirada às oito e tal da noite sem luz e nota-se aqui um bocado o grão uh, do ISO elevado, esta foto foi tirada com o telemóvel, esta foto foi tirada com o telemóvel, esta foto foi tirada com uma analógica, esta foto foi tirada com o telemóvel e eu, eu mostrei sei como fiz esta foto neste vídeo, esta foto foi tirada com o telemóvel, vocês estão a ver que eu não me preocupo muito com a qualidade da minha câmera e... Acho que vocês também não se deviam preocupar, principalmente com o tipo de fotos que vocês têm, porque as fotos que vocês têm são muito, muito. são de uma qualidade superior a 99% das pessoas que estão no Instagram, por isso. Por isso eu vou acabar por aqui o vídeo que eu já estou a ficar um bocadinho agressiva com vocês. E eu quero que vocês percebam que isto é tudo vindo de amor e carinho, porque eu quero que vocês sejam melhores em tudo. E parte do -me meu coração ver que vocês consideram fotos como a da Nicola, da Teresa, pouca qualidade, quando vocês têm um feed incrível, harmonioso, com imensa qualidade, vocês têm tudo o que é preciso para crescer e dão imensos passos atrás porque não se sentem incapazes, não se sentem que o vosso trabalho é bom, isso a sério, parte me o coração completamente. Nem nem... nem... A sério, fico mesmo triste, por isso. Para <risos> vocês perceberem que vocês conseguem gerar a partir de algo que vocês consideravam só um post, conseguirem gerar imenso conteúdo através dele, conseguirem gerar visualizações e interação com os vossos seguidores, eu acho que o vosso Instagram vai passar para outro patamar completamente e espero um dia conseguir-vos ajudar a chegar lá. Uh, se vocês quiserem que eu analise o vosso Instagram e que vos dê um bocadinho um enxerto de porrada para vocês acordarem, uh, digam nos comentários que tipo de Instagram vocês têm, o que é que vocês gostavam de melhorar, o que é que vocês acham que está mal no vosso Instagram e eu tento-vos dar as melhores dicas de acordo com a vossa conta e o que vocês me disserem nos comentários por isso. por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenham ajudado de alguma forma se gostarem do meu canal não se esqueçam de subscrever para sermos mais e melhores e grandes e... espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo ah oh, não tantos <risos> carros a passar nesta rua que tem têm as, as Eu não. Eu neste momento estou a filmar com carros a passar, de carros a passar. <risos> estou a ficar meio cansada. Ah! E se gostarem do meu Instagram. Que. Uh!